olá pessoal bem vindos de volta ao canal hoje a gente está aqui para contar uma coisa muito legal pra vocês que é a nossa viagem de férias sexta-feira à noite foi a minha colação de grau, eu me formei em administração e no sábado eu fiz uma festa alguns amigos meus vieram de outros lugares para prestigiar o evento dois deles vieram de Santa Catarina, a Rafa e o Claudinho então no domingo de manhã, depois da minha festa, a gente buscou a Rafa em Canoas e nos deslocamos direto para Osório A minha voz está um pouquinho diferente, porque ontem foi minha festa de formatura. A gente começou com o primeiro ponto aqui em Osório, que é uma região próxima do litoral do Rio Grande do Sul. E a gente está agora no Morro da Borússia. Tem uma paisagem linda da cidade e de algumas lagoas que tem aqui em volta. O nosso próximo ponto vai ser Torres e a Praia da Guarita. a gente está aqui em Torres, a gente almoçou num restaurante bem próximo ao Parque da Guarita que é um lugar bem famoso aqui, que tem uma parte mais alta de pedras que dá uma linda vista do mar A gente está no inverno hoje e o pessoal igual está surfando tem alguns senhores pescando e dá para ver as andorinhas voando É uma bela vista aqui de cima O pessoal do restaurante também comentou conosco sobre a Ilha dos Lobos onde durante uma época do ano, alguns ovos marinhos ficam ali descansando, pegando o sol. E também durante um certo período do ano, algumas baleias aparecem aqui que podem ser vistas tanto da praia quanto da guarita. É um lugar que vale muito a pena fazer uma visita. Depois de Torres, a gente foi em direção a Santa Catarina porque a gente tinha que deixar a minha amiga em Palhoça, que é a cidade onde ela mora, então levou mais algumas três a quatro horas de carro, a gente pegou um pouquinho de congestionamento e a gente chegou até a casa dela, ela mora próximo da universidade que ela estuda, de noite a gente comeu uma pizza, foi bem legal, conheceu a Vicky e depois de dormir, porque a viagem foi cansativa, no outro dia a gente se deslocou até o Pico da Pedra Branca. Mas antes a gente conheceu a chinchila. É verdade, a gente também conheceu as chinchilas delas. A Rafa tem duas chinchilas, eu nunca tinha visto esse bichinho e são muito fofos e muito peludos. A gente tá aqui em Palhoça, a gente dormiu na casa de uma amiga e hoje cedo a gente tomou um café da manhã reforçado com uma vista bem bonita e a gente está na trilha da Pedra Branca agora. Foi um ponto que nos indicaram porque dizem que lá em cima a vista é linda, dá pra ver toda a floripa e o mar atrás dela, então a gente vai subir agora a trilha pra conferir. Dizem que dá cerca de 45 minutos a uma hora de caminhada e é uma trilha fácil. Já tá dando batedeira? Ah. Batei no coração, minha perna, batejando também. Uh. A gente chegou agora no Pico da Pedra Branca. Apesar da trilha ser rapidinha, ela é bem cansativa, porque é bem íngreme. Mas a vista aqui é lindíssima. De um lado a gente consegue ver a ilha de Florianópolis, e no outro você consegue ver a Serra do Tabuleiro. Apesar de a gente estar no inverno, o clima está bem gostoso não está nem muito frio, nem muito quente. E a gente foi presenteada com um dia de sol. Então a vista aqui de cima, que já é linda, fica ainda mais bonita.